Olá, tudo bem? O meu nome é Fernanda e quero compartilhar com vocês uma dica de filme bem legal para assistir no final de semana, ou até hoje mesmo, espero que você goste, o filme é Um Homem Entre Gigantes, que é a história do Dr. Bennett Omalu Bill Smith, neuropatologista forense, que diagnostica um severo trauma cerebral em um jogador da futebol americano e, investigando o assunto, Descobre se tratar de um mal comum entre os profissionais do esporte. Determinado a reverter o quadro e expor para o mundo a grave situação, ele trava uma guerra contra a poderosa NFL. Este filme tem como astro principal, Will Smith é baseado em fatos reais. Espero que você goste, aproveite e dê um like, compartilhe com seus amigos. Um grande beijo e até a próxima dica de filmes, até tchau.